Veja a importância de conhecer alguns elementos do lugar onde você vai construir sua casa. A gente pode ver pelas árvores que está ventando. Aqui agora a gente não ouve o barulho do vento. No entanto, quando a gente chega aqui do lado, de repente começa o vento. O vento está vindo... Dessa direção, ele está descendo a montanha, nesse momento em direção ao vale. A gente sai um pouquinho do lado e pronto, o vento já não é mais perceptível aqui na varanda. A casa está fazendo uma barreira para o vento. Essa barreira a gente pode fazer também com o próprio terreno, pode ser feita com vegetação. Ou pode ser feita com estruturas construídas. No caso aqui, a casa está posicionada de uma tal maneira que o vento não venta né, aqui na, na varanda. Mas para conseguir esse efeito, abriu-se mão de algumas outras coisas. Por exemplo, uma abertura na parede. Né? uma janela, não tem janelas nessa casa, à direita, à esquerda e, e ao fundo. Só a parte da frente, que é para privilegiar a vista, ok? Mas isso como elemento de projeto, a gente pode repensar e rebalançar todas essas coisas. A gente pode ter a brisa, pode ter o vento, pode ter a ventilação cruzada, essa casa não permite ventilação cruzada, porque é tudo fechado. Então, ok, agora na época do frio, tá bom, mas na época do calor, como é que faz? Olha outra vez. É legal, né? Então, a gente vê que essa parede aqui, essa parede e a do fundo, ela está barrando o vento. Olha só, aqui tem o um vento. A gente chega um pouquinho do lado, já não tem mais. É legal, né? Aqui, o vento está passando por aqui. Ó. Pelo microfone a gente pega. Para o vento. Volta o vento para o vento. Conhecer o lugar onde você vai construir é fundamental, porque com isso tudo você pode brincar diferentes arranjos. E aí, gostou da ideia?